A cada campus, um novo desafio. Muito planejamento. Muita correria. E muito trabalho. Sempre nos perguntamos. Vai encher? Vai ser sucesso? Os campuseiros vão curtir? Tudo é por vocês. Tudo é pra vocês. Sempre dizem que a campus é foda. Mas foda são vocês, viu? Vocês vocês, vocês vocês vocês vocês vocês vocês vocês vocês vocês vocês são a campus Party hey.